Sim. Tá com vergonha? Morro. Tá com vergonha de gravar vídeo comigo? Claro. aí, Eu particularmente baixei o Tinder, o Bumble, o Summer, o Facebook Dating e o Hinge Like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like. Fica puta? Puta. Principalmente que eu gero uma expectativa. Os reis que eu recebi, por exemplo, foram reis que... O perfil da fraco Não, não, peraí, peraí. Ninguém quer esse monte de cachorro. E Gente, tipo... uma canadense vê isso, ela corre de você. Eles tentam abordar e elas dão risada da cara deles. Eu vou contar como é que você chama a atenção de um cara aqui e como que você dá o sinal pra ele, né? Fala, rapaziada! Mais um The no Canadá começando pra vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo com esta pessoinha que vocês já conhecem. Sandra Coelho está presente comigo neste vídeo E vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre nossas experiências Vida de solteiro aqui no Canadá, no Tinder e no Bumble Tem mais algum outro aplicativo também? Acho que... Tem, tem alguns, né? Vamos falar de aplicativo, vamos falar de Bumble, de Tinder, de experiências Da vida de solteiro aqui no Canadá Então fica comigo aí e chequear. O que a gente pode... O que a gente pode falar, né? Eu não fiquei solteiro muito tempo no Canadá, então eu não posso falar muito assim de uma experiência, porém a Sandra ficou solteira muito tempo, né? Um ano. Um ano, solteira no Canadá. E solteira total foi quanto? Aí é, não sei você conta. Muito tempo, solteira. <risos> tempo demais. É, tempo tem tempo demais. E obviamente solteiros fazem o que? Baixam aplicativos, não é mesmo? Então nós vamos falar sobre aplicativos. Eu particularmente baixei o Tinder, o Bumble, o Summer, o Facebook Dating e o Hinge E até o Grindr, pra ver qual é que é. Revelação. Eu, eu, baixei, eu, eu baixei de curiosidade. <risos> Eu baixei porque a gente tem muito amigo gay, né? E aí eu falei, ah, vou baixar essa bolsa pra ver como é que é. Baixei, abri, achei estranho e deletei, entendeu? Eu falei, tudo bem, estou no aplicativo errado. Nada contra, pelo amor de Deus, estou, estou no aplicativo errado. Eu falei, não, então vamos voltar pro normal. Qual que você baixou? Eu sou mais conservadora, só o Bumble e o Tinder. Você baixou só o Bumble e o Tinder? Só. Tá, vamos falar um pouco das experiências, então, de, de Bumble e Tinder, vai. Porque o Facebook, é, o Facebook dele, inclusive, é um que funciona muito bem aqui no Canadá. Então, mas aí desqualifica demais desqualifica? Desqualifica. Por quê? Porque aí vem assim, você não tem, eu não achei que tem muito canadense, tem muito indiano ali e mas quer dizer muito que eu... marroquino. Você quer dizer que o indiano é desclassificado, é isso? Não, mas você tá... com o que eu tava buscando, né? Tadinho dos indianos, Hare Krishna, tudo, labalaba. -laba. Não, não tem problema, tá tudo bem Tadinho, com eles. Tadinho, adoro o Arnav, inclusive, meu amigo indiano. Ah, ele é fofo, o né? O Arnav é demais. Eu tô mal uma namorada pra ele, porque... Tô uma namorada pro Arnav, gente. Você que tá assistindo esse vídeo, você sai em Montreal, tem amigo nosso indiano. Bonito, vou deixar Bonito. a foto... Bonito! Vou, vou, falar, vou falar pro editor colocar a foto aí do Arnav pra vocês. Ele. Mas, ó, ó, <risos> vídeo, vídeo com duas pessoas. É isso, gente. A gente começa no assunto e vai embora, entendeu? Vamos manter o foco. Eu vou falar um pouco das minhas experiências que eu tive no Tinder e no Bumble, que não foram muitas, na verdade. Na verdade, não foi nada, na real. né? Porque, tipo, pra homem… Eu não sei se é assim no Brasil, deve ser. Tipo, homem. Como que o homem mexe no Tinder? A gente faz assim, a gente abre o Tinder e fica… Like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like. E aí, o que pingar… O que pingar é like, entendeu? Não, pra mulher não é assim. Então Aí vai. Aí vai. Entendeu? A gente vai lá na. Vai lá. Vai lá olhando. Você vai na bio do cara, você lê a oh, bio, você vê as fotos. Sim. Aí, tipo, é de acordo com aquilo, com aquele padrãozinho que. O meu objetivo. A maioria das mulheres são assim. Será aí que a gente Não. foca aí, no que, eu... que a gente quer? Eu tenho uma pergunta pra fazer, aos nossos telespects. Hum. Se você, é mulher, e você está assistindo esse vídeo agora, comenta aqui embaixo como que você usa o Tinder. Você também faz assim, ó, like, like, like, like, Não. like, Ou você escolhe? Não, é lugar onde a gente tem opção de escolha. Não é, porque é. todos os caras curtem todo mundo. Então pra vocês, qualquer cara que vocês derem like, vai estar o match lá. Nem sempre. Será? Nem sempre. Mas você fica chateada se você dá, se você dá o like e não puta. dá o match? Você fica puta? Puta! Ah, lá. Principalmente que eu gero uma expectativa, né. <risos> Porque, eu tipo, ó, assim, lá, eu li o negócio do cara e falei, não, isso aqui tá… E você isso, esperando nossa. que ele já tinha te dado like. Nossa, quando não dá, fica é puta. mas depois eles aparecem. Tá, pra mim é o seguinte, a gente dá esses like todos. No meu caso, no meu caso, não teve, acho que assim, de, acho que de uns 20 meds que eu tive, 25 meds que eu tive, acho que uns dois salvavam ali, assim, tipo, uns dois salvavam. Hum… <risos> A minha realidade é diferente. acho que de toda mulher, né? Uh, pra você selecionar, é difícil. Porque aqui tem algumas coisas muito diferentes do que tem no Brasil. Hum, tipo é, o quê? Tipo, os caras que têm... eles são muito livres sexualmente. Então, a maioria deles já comunica que eles são bis e já comunica o que eles querem. Quem quer relacionamento, quer relacionamento. Aqui não tem aquela coisa do mistério, vamos ver o que acontece, raro. É, eles já galera, falam já, o que eles querem. Já falam na lata. Já na, na lata, na lata, né. Então, por exemplo, muitas fotos de homem com calcinha, muitas fotos com homem de casal, que o cara vem com o perfil do cara. Mas espera, os caras, o cara que é bi, ele tem um namorado, aí ele bota a foto no Tinder com o namorado pra pegar uma mina pra fazer uma atraso? Sim, sim, é normal. E aí é ele que também tem um, um relacionamento hétero também procura outras pessoas, isso é bem normal. Aqui. Ah, então, mas aí tem gente que, por exemplo, tem, existem aplicativos que é pra casais procurando outros casais. Mas aqui o Tinder... Também. Faz tem essa isso. função, faz. Tá. No, no Tinder, falando até um pouco, um, um pouco da diferença do Tinder e o Bumble, né? Pra quem não conhece o Bumble no Brasil, o Bumble é um aplicativo que é bem conhecido aqui, né? Muita gente usa aqui. Acho que é quase. Acho que é o segundo depois do Tinder, né? Alguma parada assim. E o Bumble é interessante porque a gente dá o like e a mina dá o like também. Só que é a mina que começa o papo. Tipo, se a mina não conversar com você, você não tem como conversar com eu ela. É sempre a mulher. Hey, hey, hey. hey. hey, hey nunca hey, mais hey, eu respondo. Só dá um <risos> rei, e já é. Eu nunca mais. Eu vi. Deu match, eu mando o um E, é, entendeu? Depois eu nem lembro mais. É que eu deletei o perfil, né? Se não dava pra mostrar. Então, no meu bumble, eu não recebi muitos reis, assim. Os reis que eu recebi, por exemplo, foram reis o que. O perfil tá fraco. Eu posso fazer uma análise do perfil do seu. Ah, eu que não é tenho rei. mais. Eu sei, mas eu lembro. Então, Lembra? Mas... Você, quando a gente era amigo, você me mandou. Mas o meu perfil era é super legal, cara. O meu perfil meu, era mas mas fotos, minhas fotos é. do Instagram. Eu falo isso. Então, eu sou, não, mas eu mas sou gente, entrepreneur. Mas, ó. Você fala que você quer uma mãe pra sua cachorra. Não, Gente, não, peraí, peraí. Ninguém quer não, ser pera. mãe de cachorro! Pera, calma aí, deixa eu se picar. Eu tenho esse print aqui. Esse negócio do mãe do eu cachorro, tô, eu perguntei mãe. no meu Instagram pra algumas amigas minhas. Não, não, não. Eu tenho o seu perfil do Tinder. Você me mandou quando a gente era então, amiga. Então, tudo bem. Mas eu, mas eu vou falar do, do negócio do cachorro. O que, que eu coloquei lá? Minha amiga falou assim, cara, coloca alguma coisa em relação a assim, si, é que as minhas vão pirar. Falei o quê? Aí o pessoal colocou lá. I'm looking a for a mom. Não. I'm looking for a mom for my dog. E gente, tipo, uma canadense vê isso, ela corre de você. Ela corre Será ela que tá por favorada. isso que não tava rolando? Sim. Então, mas eu tirei isso depois de um tempo e não deu certo também. Não dá lá, é que eu sou feio. Eu sou feio. Aí o que acontece? O Arnav, por exemplo, que é meu amigo indiano, uhum. ele fica chateado porque ninguém dá like dele. E aí ele entrou em depressão por causa de Tinder, Bumble, esses aplicativos Sim. caralho. Sim. Por a causa verdade, da a gente Tá errado. Tá errado. Que, o, como que você... Você vê isso, porque... Não, peraí, a gente, a, gente vai, a gente vai falar melhor sobre como fazer um, um, um perfil melhor no Tinder no Canadá pra atrair as canadenses e os canadenses. A gente brasileira, é pode... só falar que é brasileira que tá tudo certo, chove. Eu coloco que eu sou brasileira, as meninas correm. Acho que eu falo espanhol, que eu sou mexicano, sei lá, <risos> não corre. Gente... Não sei, mano eu não sei. Ó, aí o que acontece, vamos falar, deu match, né? Deu match com a menina, você fala, ai caralho, deu match, vou trocar ideia com essa mina. Deu, né, você fala, é, porque é até é. que é bonitinha e tal. As que são muito bonitas, elas muito nunca vão falar com você. Ponto. Eu não entendo por que a pessoa está no Tinder, ela dá o match no cara e ela não responde o cara. Aí, tem todo um esquema aqui, né? Você não pode mandar mais do que uma ou duas mensagens, porque aí a pessoa acha que você está overwhelming, né? Exato. Você tem que mandar uma ou duas mensagens só. Eu acho isso um... Faz isso com mulher, porque homem aqui, eles, eles vão nos extremos. Ou eles falam muito e já começam a abrir a vida. Falar que quer uma mulher pra casar, que não sei o quê. E ou eles falam assim, quando é que a gente vai se encontrar. Tipo, eles não conversam, a conversa não evolui. Quando a gente vai se encontrar, é muito rápido. Não, mas isso, isso e é E isso é me assusta. Não, isso é mesmo. Tipo, mano, I'm, I'm not your pen pal dude. <risos> é, mas eu já tive experiência também que eu falei cinco meses com a pessoa e nada. Então, mas é, é assim... A, a ideia do aplicativo é você encontrar com a pessoa. Se for só pra ficar conversando, você conversa com o Instagram, caralho. É, Vai? pois é, mas assim... Eu no meu, já coloquei, eu já coloquei no meu lá. Eu coloquei, é... Como é que eu coloquei assim? If you're not interested in, in actual dating in person, please swipe left. Tipo, já coloquei é. lá. Mano, nem, nem, nem, nem me curte, tá ligado? Se, se é pra fazer isso, nem me curte. Nem me curte. Enfim, então assim, aí você começa a conversar com a pessoa e é sempre a mesma coisinha. Ah, what do you do for living? O que, que você faz pra trabalhar? É tipo uma eu entrevista. Pra... É tipo uma entrevista eu de emprego. Eu sou grossa. Então, quando eu começo a perguntar muito, eu falo... Você quer o meu perfil do LinkedIn? <risos> Acho que estamos no aplicativo errado. Já fiz isso algumas vezes. Porque eu sou assim. Mas, no geral, assim, a grande maioria vem e quer encontrar rápido. Sim. Então, até por isso que a mulherada recebe os caras e. Eu fazia isso. Eu dava oi, começava a conversar com vários e eliminando. Se não tinha. Se a conversa não evoluía, só ficava com o que interessava. Pra mulher é mais fácil. E quando você coloca que é brasileira, gente. É sério, os caras começam a falar espanhol. É, é real. Ai, sempre. E tem a, as minas também. As minas também, as minas manus. Olá. É. Aí eu fico tipo, olá o quê, mano? Olá, o. Quê? Hola? Tem uma bandeira do Brasil no meu perfil! Que olá, mano! Não dá vontade de falar assim? I don't assim. speak Spanish. Gênero pra ler espanhol? Pois é. Porra, é foda isso. E a, a conversa, a conversa, ela não. Ela não foi. É isso que eu sinto. Por isso que, cara, quando eu fiquei solteiro, eu falei, eu não vou ficar com gringa. Eu quero ficar com brasileira. Eu gosto de brasileira. Eu gosto da minha terra, entendeu? Eu gosto da minha língua. E eu disse que não entendeu? queria brasileiro, gente. Porque brasileira eu ficava no Brasil. Falando sobre o número de matches. Eu tinha 3 mil. Eu ia perguntar, e você tinha 3 mil <risos> matches? Pois é, mas eu não conseguia lidar. Aí o que acontecia? Eu, come, eu começava a conversar com alguém, evoluía e eu sou fiel aos crunch, gente. Eu paro de conversar com os outros. E aí eu fic, deixava todo mundo de molho e focava naquele. Hum. Se eu. Se desse pra conhecer, beleza. Eu tive umas experiências bizarras. Bizarras. Espera, não estraga os próximos vídeos. A gente vai falar sobre experiências do Tinder também no próximo vídeo. Ai, eu acho que as pessoas não querem saber as minhas. Não, mas eu tenho certeza que o povo quer saber. Se você quer saber as experiências bizarras da Sandra no Tinder e no Bumble, por favor, comente aqui embaixo. Deixe seu comentário. Muito obrigado. Eu tenho certeza. <risos> eu, tenho eu tenho certeza que o povo vai querer saber. E eu posso contar as minhas também. Mas eu tive só uma experiência, então é. Então a gente, a gente falou dos meds. Eu acho que eu tinha tipo 20 meds? 15? Alguma coisa assim. Tipo, 20 ou 15? E. Tudo que, tudo que eu fazia era tipo assim, eu mandava mensagem, eu dava um oi Eu falava tipo, hey, how are you doing? E tipo, eu sempre mandava alguma parada, eu juro, eu fui atrás de ler como conversar no Tinder e no Bumble Tipo, porque eu não fazia a menor ideia de como conversar com um gringo Tem vários vídeos inclusive no YouTube, gente Dos caras explicando como conversar com as minas nos aplicativos Porque eu não sei, eu não sei, eu sei chegar na mina, eu sei trocar ideia Por exemplo, eu, eu e a Sandra desconheceu na escola Quando a gente tava aqui, a gente se viu ao vivo e tal, mas a gente foi trocar ideia no Instagram, tá ligado? Então tipo no Instagram, com BR, firmeza, tá ligado? Você fala uma besteira ali, uma besteira que tal, a mina cai Começa a namorar com você Se apaixona, Não entendeu? foi nada disso é Só queria que ele trouxesse um computador pra mim não foi nada disso Tava tá mal intencionada Tava tá mal intencionada tá tá Tava tá é, mal intencionada Eu hein Tava tá mal 3 mil ma... metros meu filho ah, 3 mil metros no, no Tinder E foi arrumar onde? No Instagram Aham, tá vendo? Não funciona esse aplicativo A questão é a seguinte Eu fui atrás de, de ver como conversava Aí os caras sempre falam assim Cara, você dá um oi Manda oi Hi, hi, doing, blá, blá, blá E fala alguma coisa sobre o perfil dela Tipo assim, ah, às vezes a menina tá numa foto de uma viagem E você fala, ah, que lugar é aquele? Você sempre dar uma pergunta pra ela, pra ela ter o que responder. Porque Sim. naturalmente o ser humano vai olhar e é uma pergunta, naturalmente ela vai querer responder aquilo. É um bagulho meio neural, assim, sabe? Tipo... Então, mas a maioria faz isso. A maioria faz isso, e isso fica cansativo. Porque imagina que não é só você que assiste esses vídeos. Todo mundo assiste. <risos> Olha lá. Então todos os caras fazem isso também? Uhum. É, e assim, o que chama a atenção, que que a minha atenção, são os caras engraçados, que é muito mais do mesmo. Ai, você é brasileira? Fala no perfil, gente. Gente era só medo. Tá, mas o, o, como que é um jeito certo de um cara chegar, então? Porque, tipo... Então, cada mulher é de um jeito, né? Eu gosto dos caras engraçados. Tá, eu sou engraçado, mas aí você vira do mas nada... Mas não pode ser bobo, amor. Tem que ser engraçado. Cara... E assim, entre o bobo e o engraçado é uma linha... É uma linha muito tênue, cara. Porque eu sou bobo. Eu sou engraçado, mas eu sou bobo. Eu sou idiota. Pois é. Então, mas aí que tá do interesse, né? Entrou lá, viu quem que é a menina? Chama, fala um assunto interessante, porque assim comigo, os caras vinham que eu sou brasileira preocupações, tem uns que já vem muito preocupado quando você vai embora, tipo, oi me dá oi, né, mas pergunta é, o que, que você tá procurando, o que, que você tá fazendo eles perguntam, o canadense ele é indiscreto, gente, ele pergunta tipo, quase quanto você ganha porque eles perguntam, mas eles são meio, eles né? são muito eles perguntam, quanto tempo é o seu visto é, por que que você, ah, mas isso vai ficar aqui mais dois anos, mais três, ele vai calculando o risco, é um negócio bizarro ele falou, ele falou três coisas com você, ele já tá perguntando quando você vai embora. Porque eles têm essa preocupação, os que querem relacionamento. Sim. E tem um, tem um aspecto. Esses caras que não falam nada, você tá no risco. Os caras que falam que querem relacionamento, eles já começam como se estivessem... Já, Come... tá na... é, já, já tá, tá namorando. Já começou. começou já começou. O relacionamento com você já começou já aqui começou. mesmo. Outra coisa, eles chamam pra tomar café. Eu acho esquisito. Eu chamo pra gosto... tomar uma breja. Então, eu gosto de tomar cerveja, mas eles tomam pra um café. E eu fui tomar café. Eu tomei muito café. E que não aconteceu nada, porque eles não conseguem Conseguem interagir ali. No... Ao vivo não se garante. Não, não. É ao isso? contrário. Eles não gostam de ficar muito tempo no ah. celular. E aí eles pedem pra encontrar e chega no café. Aí sim você conversa. Ah. A chance de sucesso é maior. Então, mas é isso que eu fiquei fazendo também. Tipo assim, oi, tudo bom, beleza? Falar uma, uma, uma paradinha. Falou, pô, vou, vou sair na sexta-feira, vamos, vamos pra balada, vamos tomar uma breja, vamos tomar um café, alguma coisa assim. A, algumas meninas falam, tá, vamos, eu nunca mais responde. <risos> então, quando eu cheguei, é que eu falo, tipo, é o que eu falo, as ferramentas estão aí. Você tem que usar pra tirar proveito de alguma forma. Quando eu cheguei, eu não tava interessada em arrumar o humor da vida. Eu não queria arrumar, não queria casar, não quero casar, nada. Você queria mesmo. só putaria? Você queria não, só. Não, eu queria praticar o idioma! Então eu pegava e dava médicos feios. Feio, feio, feio, feio, feio. E aí eu ia, porque eu não ia querer pegar o cara mesmo, só queria conversar. E foi ótimo, gente. Foi muito legal. E eles entendiam, e eles são super abertos a isso, tá? Tipo, a te conhecer pra conversar. Ah, interessantíssimo. E você Vou sabe um... que no meu perfil eu falava que eu tava procurando alguém pra me mostrar a cidade um professor de francês. Então eles vinham. Cheguei, entendeu? Puta, mas você também, né, velho? Você também. Olha. Eu sou nova na cidade e quero um professor gente, de francês. Eu, eu sou nova na cidade, eu preciso de um professor de francês. E aí, <risos> aí o cara. Paraná... Chove em Montreal, todo mundo fala francês, inferno. Ó, oh, mas aí, dica pra você, menina solteira, que está vindo para o Canadá. Bota lá, entendeu? Cara, eu tenho certeza que nesse vídeo aqui, velho, se você... Colocou, você como professor de francês, alguém para te mostrar a cidade. Você está em Montreal, você teve match, volte aqui e agradeça a Sam, tá bom? Exato. Volte vai aqui rolar, e agradeça, agradeça, Vai rolar, vai rolar. Vai dar certo. Vai, porque os caras são legais. Agora, eu... E aí, isso quebra uma barreira de, tipo, você tem que encontrar, você tem que beijar. Você fala, meu, eu quero conhecer a cidade, legal. É um date. É um date. E o cara, tipo, já está fazendo alguma coisa por você. E eles aqui gostam de se sentir o Então... Era assim, 3 mil metros. Então, na verdade, assim, o que, eu, o que eu acho engraçado na galera aqui é que as minas são mais atiradas e os caras são bem mais introspectivos, né? A gente vê isso na balada. Né? É, culturalmente. tipo Elas são muito feministas, eu tinha, né? É, eu tinha uma, uma mina que eu conheci aqui, é, que ela tava solteira e a gente foi na balada uma vez. E aí ela falou pra mim, ela falou, mano, eu quero muito ficar com aquele cara ali, não sei o que, blá, blá, blá. Mas o cara não chega em mim. E ela, tipo, faz... ela jogava o cabelo, e ela olhava pra ele, e ela fazia assim, hum. pe... e nada. E o cara olhava, olhava, e... olhava, e o cara não chegava. Mas aí é pauta vídeo vídeo, porque eu aprendi a paquerar uma semana antes de te conhecer, porque aí um canadense me ensinou. Assim, ah, é eu Não, não, eu aprendi a paquerar, porque eu tava, né? Eu tava lá, né? Ah, tava lá não entendi, entender, entendi. no Entendi. E aí eu falei, cara, eu tô cansada dos apps e eu quero saber como é que faz isso, tipo, no bar. E aí um canadense me ensinou. Ah, isso vai ficar pro próximo vídeo que a gente vai gravar. E vocês vão ter que voltar. E se você gostou dessa série de vida de solteiro, deixa seu comentário aqui embaixo também. Mas pra gente finalizar, guarda essas histórias que a gente vai gravar um próximo vídeo pra falar sobre isso com a galera, que vai ser interessante. Vai ser um vídeo meu, né? Dos meus dates, plantados. Vamos, vamos fazer um quadro seu aí a gente a o faz, entendeu? Sandra, Sandra, vida de solteiro, Sandra, vida de solteiro, Deote é entendeu? É isso, a gente é, faz o isso. o resultado, né, gente? É, o resultado é sempre, é, é sempre o mesmo, entendeu? Você é se, é apaixonar pelo, né? se apaixonar pelo brasileiro mesmo, foda-se, que inclusive mora na, no mesmo... Um TDAH, que mora 20 minutos da sua casa em São Paulo, que inclusive a Sandra, eu moro na Grande Aviana, e a Sandra mora no começo da Raposa, então, né, pra quem é de São Paulo sabe onde é. Então a gente, literalmente, era basicamente vizinho, a gente enfim. <risos> Mas, vamos lá. Então, dos meus matches assim, eu, eu consegui sair com uma mina e, tipo... Não foi legal, foi uma bosta. Aquela que você beijou. Aquela que eu beijei foi Mas uma você bosta. Foi uma bosta porque. Não, foi uma bosta porque foi uma bosta. E aí foi uma bosta. E aí. Bem feito. <risos> Pois é. E aí, encontrei com a Sandra, e aí, deletei os bagulho, entendeu? Então, eu não tenho muito, assim, pra falar. Mas em Vancouver, por exemplo, eu, eu tentei em Vancouver, eu tentei aqui, né? Em Vancouver, eu senti um pouco mais de recepção das minas. Mas sabe por quê? Eu acho é, que é por mas... causa do francês. É, então, tem isso também. As meninas aqui, em Quebec, elas, elas são querem, muito, né? muito feministas, tá? Então, assim, é, os canadenses, os que eu conheci, eles falaram pra mim que, muitas vezes, eles tentam chegar, ou eles tentam abordar, e elas dão risada na cara deles. Tipo, é bem, bem pesado. E assim. Dá no, risada dá cara assim, dá risada. Lata, tipo, assim. o cara chega e elas dão risada. dão risada. tipo não, pera aqui. Que loucura. Né? Elas não gostam dessa abordagem. Então, por isso que eu falei que no próximo vídeo eu vou contar como é que você chama a atenção de um cara aqui e como que você dá o sinal pra ele chegar em você. Porque não é assim. Eu fiquei um ano aqui indo pra balada, saindo toda quarta-feira e nada, gente. As pessoas não chegavam em mim e falavam, mas, gente, eu tô eu te estimo, eu tenho 3 mil metros no Tinder, não é possível que eu tô tão feio assim. E não é essa questão, é questão de abordagem mesmo, é, é cultural. A, a minha abordagem, bom, eu vou falar sobre a abordagem no próximo vídeo, mas eu não tenho problema nenhum de chegar numa mina mas no Mas é que é você, né? Você é, chega até eu. namorando, você chega. Eu chegando, chego em é, todo é, mundo, chego. eu não tô nem aí, eu chego mesmo. Eu fui no bar na quinta-feira passada, cheguei um monte de mulher lá pra, pra tentar encontrar com o Arnav lá, fui tentar arrumar uma mulher pro Arnav. Cheguei uma nas mina no bar, falou, oh, tudo bom, como é que você tá? No a meu mina, bar. A, no bar dela. A mina já fica com uma cara tipo, what the fuck? E aí você fala, então, eu não quero nada com você não. é Meu amigo, você pode tocar ideia com ele? E eu achei que falo mesmo, tô nem aí? Mas a gente vai falar sobre experiências, ó Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vídeo sobre experiências do Tinder Encontros bizarros do Tinder, coisas que, que A galera vai querer saber, porque, gente A gente tem que aproveitar a fase que eu acabei de sair Do solteiro e estou namorando, daqui a pouco a gente não vai mais Poder fazer esse tipo de vídeo, então vou aproveitar agora Pra fazer, né amor? A gente aproveita Agora pra fazer, <risos> que tá recente Que tá recente, tá fresco ainda, porque depois não posso Fazer esses vídeos mais, depois né? Depois começa o bagulho a ficar muito depois sério vai ficar esquisito Vai ficar esquisito, então gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês Divertido? Deixa seus comentários aqui embaixo Conta suas experiências pra gente E a gente se vê num próximo vídeo Falando sobre as nossas experiências no Tinder também E dicas da Sandrinha pra vocês poderem Mulheres aí conseguirem os boy canadense E tudo aí, né? É isso? Então, né? Vou fazer o possível é isso. Eu, eu dou caminho, eu dou caminho E a gente espera que vocês encontrem também um amor Igual a gente encontrou, então Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau! Dá tchau Tchau, gente <risos> VDH, né? Tipo, tô olhando a coisa do teto. Tchau, gente. Tchau.